Você não quer fazer pra mim? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu faço cabeçudo. Fala galera! Vamos fazer uma receita de doce que chama Bismo Copinho. É uma receita super simples, super legal, tudo maravilhoso, tudo demais! Bora fazer a receita? Bora! Gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar uma panela antiaderente. Ai, cara! Ai, ai, ai, ai. cara! Continuando. Vocês vão pegar uma panela com cuidado, com cuidado, antiaderente. É bonitinho, tá? uma colher de pau. Lembrando que é sempre bom você ter uma colher de pau para o doce e uma colher de pau para o salgado. Para fazer o creme, vocês vão pegar essa panela antiaderente, vão colocar o leite condensado. <risos> Eita cachorrinha, que bagulho! Tá louco! O leite maravilhoso. de maisena a gema lembrando que para vocês deixarem só a gema separar a gema da clara é só vocês irem na casca mesmo e ir tirando o potinho embaixo tá vocês vão pegar essa mistura e mexer até engrossar no fogo médio. Não vai me colocar em fogo alto. Vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo. Diga onde você vai que eu vou mexendo! Ó como ficou, tá vendo? Já tá aquele creminho. Ó. O cheiro já tá maravilhoso. Quando fizer esse creminho aqui, ó, vocês coloquem o creme de leite. Mistura o creme de leite. Hum, só deixar esfriar agora. Bora a próxima fase. Para fazer a cobertura, vocês vão colocar o chocolate ao leite dentro de um pote que pode micro-ondas, tá vendo? E aí vocês vão colocar no micro-ondas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar... Por exemplo... dois minutos. Gente! Nós estamos colocando aqui o chocolate no micro-ondas... E eu faço meio de olho Então eu vou tirando E vou mexendo Até ficar no ponto que eu quero Tá? E vocês vão fazendo isso Tira, mistura, bota Tira, mistura, bota Vocês vão fazendo isso até ficar no ponto desejado, tá? Vamos ver o que vai dar Ó Já tira já, já tira. Tá bem rápido <tos> Mais um pouquinho Hum, que Menos de dois minutos Eu tirei umas três vezes Misturei e já tá, ó No ponto desejado Aí... Eita povo maravilhoso Que agora tá tudo pronto É o seguinte O creme tá aqui O chocolate tá aqui A taça tá aqui e o bis está aqui Vocês podem usar tanto o bis branco como o bis preto Eu vou usar o bis preto, tá? Vocês vão pegar uma lata de creme de leite E vão colocar junto com o chocolate que vocês derreteram E vão misturar, misturar, misturar, misturar, mistura, mistura, mistura, mistura, mistura, mistura, mistura. <risos> Eu não sou uma pessoa normal, né gente? Eu sei Eu não sou uma pessoa normal Ó, vai ficar desse jeito, tá vendo? Vocês colocam uma lata de creme de leite inteirinha aqui vai misturando bora fazer a receita cabeçudo bora vou pegar a taça vou colocar o creme olha que demais gente. creme muito maravilhoso não derruba ali, não derruba toda receita eu faço a do é impressionante Essa receita eu vou tentar não fazer, juro Vai, não derruba Não derruba Colocou o creme Vocês vão pegar o bis E vão despedaçar na taça Ó, desse jeito Vai ficar bem maravilhoso E agora vocês vão colocar creme de novo, vocês podem fazer isso aqui, bis creme bis creme, quanto vocês desejarem tá? mas sempre tem que terminar com o creme, não com o bis como essa taça ela não é muito grande então só dá pra fazer uma vez e por último vocês vão colocar a calda por cima eita tem que fazer melhor <música> Vocês já não estão com vontade de comer? Vocês já não estão? Olha aqui, olha aqui. Se vocês já gostaram, dá uma paradinha no vídeo e já clica em gostei. Essa receita eu mando bem. Se você não clicar em gostei, eu vou ficar chateada. Porque eu não mais Ó, dá uma batidinha assim, ó. Deixa o colete descer. Vai ficar bem maravilhoso. E por último, o que, que vocês vão fazer? Vão colocar um bis para enfeitar. Ah, Chefe de cozinha. Chefe do domicílio está aqui, gente. Sou periculosa na cozinha. Seriedade. Ó. Já vai botar aqui, ó. Um charme, né? para ficar bem maravilhoso, bem... Eu sou zica no doce. Gente, se vocês gostaram dessa receita aqui, clique em gostei. Por favor, clique porque agora eu super gente, sério. Então clique em gostei agora. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal para receber atualizações. Não deixe de se inscrever. Um beijo.